vida tudo bem com vocês? Porque eu tô... Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que vocês estão esperando Que é o vídeo explicando toda essa bagunça que vocês... lá eu não tô entendendo, você tá morando em outra casa? Pera aí, a casa da sua mãe tá reformando Mas vocês alugaram outra, você comprou outra Tá todo mundo doido no meu Instagram Então nesse vídeo eu vou revelar pra vocês Todo esse segredo aí que a gente tava guardando Porque assim, gente, é... minha mãe me ensinou uma coisa É... Só revelar as coisas quando já tiver dado certo Porque se você fala antes, acaba dando errado Porque tem, sempre tem pessoas que acompanham a gente que torce contra Então calma, Laís, segura essa ansiedade só conta quando tiver tudo certinho Então hoje eu vim mostrar pra vocês a nossa casa nova Sim, compramos mais uma casa é, eu vou morar em outra casa, não vou morar na casa das mamães. Estou reformando a casa das mamães e compramos essa outra. Porém, essa outra casa nova, ela fica cinco minutinhos da casa da minha mãe. Então, assim, a gente tá do lado. Eu não queria morar longe. Eu tava com planos de morar na Praia Grande, vocês sabem. Porém, não adianta, gente. Eu não consigo ficar longe das minhas mães. eu falei, não, eu vou atrás de uma casa... Eu queria uma casa na mesma rua, mas eu não achei. <risos> <risos> para comprar, então compramos essa que fica no bairrozinho do lado, fica cinco minutinhos de carro e a gente tá apaixonada. e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá? Mas antes desse vídeo começar, se você é velho de guerra aqui no canal, já deixa seu like, tá bom? E se você tá chegando aqui agora, tá conhecendo essa pretinha aqui agora nesse vídeo já se inscreve no meu canal que vai ter muito conteúdo bom daqui para frente vai ter conteúdo de reforma, vai ter conteúdo de decoração porque essa casa a gente vai deixar do jeito que a gente sempre sonhou, sabe? Não só essa, como a das minhas mães também. Mas é um sonho, gente. É um sonho realizado e Deus é lindo. E eu quero que vocês acompanhem cada, cada coisinha, cada conquista nossa, tá? Então, bora começar esse vídeo? Música <risos> da casa, tá? Tô querendo colocar um portãozinho social, sabe? Fazer separado, deixar esse daqui para correr e um aqui assim, mais ou menos, para fazer aquele social ou aqui nesse canto, jogar esse portão mais para lá e deixar o portão social aqui Eu não gosto muito de, do portão social junto com, com o portão vasculante Tô querendo fazer a parte da parede em pedra, sabe? Aquelas pedras colocar aquelas pedras, acho que fica bem legal Essa aqui é a entrada, tá vendo? Aí tem a área gourmet aqui Dá pra gente fazer Uma coisinha bem legal aqui Tem churrasqueira, ó Tem uma pia Aí aqui ficam os carros, né? Deve caber uns dois carros aqui Só nessa parte aqui É bem grande, ó E aqui tem o chuveirão Tô pensando em fazer uma piscina aqui Sabe uma piscininha no deck? Quando eu reformar Vou fazer uma piscininha aqui no deck Vai ficar bem legal Aqui tem um banheiro Vou mostrar pra vocês Tá tudo bagunçado, tá gente? Não repara não mas ó, é um banheiro Um banheirozinho aqui Aí saindo do banheiro Aqui vai ser a lavanderia Onde eu vou colocar a máquina, né? Não sei ainda Eu vou montar todo o projeto com o arquiteto Então eu não sei como que ela vai fazer Mas aqui vai ser a parte da lavanderia Vou colocar um tanque aqui E vai ter a minha máquina de lavar aqui Aí ah, aqui ó, é a entrada da casa Tem a porta da cozinha e a porta da sala Tá? Ó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 Bem grande o banheiro. Quero fazer o banheiro todo em porcelanato, sabe, gente? Colocar aqueles porcelanato marmorizado no banheiro todo, até na pia. Vai ser tudo marmorizado meu banheiro. Aqui tem esse murinho que vai pra cozinha. Eu estou pensando em tirar... Vou até ficar mais longe. Estou pensando em tirar essa muretinha daqui...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 Essas partes em ferro no meio, toda de vidro, só de vidro, sabe? Agora vamos para o andar de cima. A escada, gente, ela tá toda no vinílico, mas eu quero tirar o vinílico da escada e colocar porcelanato. Mesmo porcelanato da sala eu quero colocar na escada, tá? Aí quando chegar aqui, eu quero também colocar vinílico, mas eu vou trocar todo o vinílico daqui. Eu quero pôr uma outra cor, um outro tom de vinílico. Né, e trocar também, porque esse aqui tem algumas partes que estão quebradas. Esse é o quarto do casal. Olha <risos> o tamanho desse quarto. É muito grande, gente. Aí aqui, ó, tem a suíte, né? É um quarto com suíte. O banheiro aqui, ó. Tá sujo, tá, gente? Depois a gente vai limpar tudo. Tem até algumas coisinhas ali que ela deixou, vou jogar fora. Ela acabou de sair, a proprietária acabou de mudar. <risos> Por isso que tá, assim, cheio de coisinha dela, ó. Tem lixo, tem que tirar. E o que me conquistou nessa casa foi essa parte, que é o closet. Que na... Eu vou fazer de closet, né? Ela fazia de closet também. Tem um guarda-roupa aqui. Tinha um outro aqui. O daqui ela levou. Esse daqui ela deixou na casa. Só que, de qualquer forma, a gente vai desmontar esse guarda-roupa e a gente vai doar. Mas olha o tamanho desse espaço. Dá pra fazer um closet, gente, enorme. E também tem, ó... Parte de para você fazer iluminação, mas a gente tá querendo tirar toda essa parte aqui, deixar o teto retinho para poder subir, né? Os guarda-roupas até o final desse lado e desse lado. E talvez no meio a gente coloque um lustre, coloque uma cortina assim aqui, ó, de véu, né? Vai ficar bem legal. Talvez a porta, talvez essa porta aqui a gente faça em espelho do lado de dentro para conseguir fazer fotos para vocês de look, montar looks para vocês do dia, sabe. Uma coisa bem legal, porque aqui é muito grande Olha o tamanho disse É muito grande mesmo Aí, saindo do quarto de casal Tem o quarto de solteiro Que é como se fosse um quartinho de hóspede, tá? Ó Ele é um pouquinho mais estreito mas é bem, bem comprido também, apesar de ser um pouco menor do que o de casal Cabe aqui, tranquilamente, um sofá-cama Ou até uma cama também, pra fazer de quarto de solteiro Eu vou pensar, talvez eu tô querendo fazer esse quarto, talvez de, de estúdio de gravação, sabe? Pra eu conseguir gravar meus vídeos, montar um cenário aqui, né? Coloco um sofá-cama ali pra quando vir visita, mas deixar toda a minha parte de trabalho aqui Minhas iluminações, minhas luminárias que aqui é bem espaçoso, eu não consegui gravar, ó, vai ficar bem legal, né, e é isso, acabou a casa, gente, eu já acho essa casa enorme Ai, ah, vamos colocar com rimão também, tá, nas escadas, por segurança, né, porque quando a Tania tomar uma breja, como que ela vai subir essa escada, tonta, ela cai dessa escada Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham ficado felizes igual igual a gente, tá? A gente tá transbordando de alegria. É uma casa simples, mas é uma casinha assim que a gente se identificou muito. É... Somos simples, né, gente? A gente gosta disso. Eu gosto de trazer para vocês a possibilidade. A gente poderia ter comprado uma casa já reformada, uma casa já... uma casa maior. A gente poderia ter comprado uma casa, né, luxuosa mas a gente gosta disso, a gente gosta de mostrar que vocês que estão aí de casa nos acompanhando Vocês podem ter uma casa bonita, vocês podem reformar a casa de vocês E fazer uma casa não tão grande, ficar bonito também, entendeu? E ficar é, aconchegante, ficar do jeitinho que vocês sempre sonharam não precisa de ter uma casa gigante, você pode fazer a sua casa, a sua casinha ficar linda do jeito que você sempre sonhou. E é isso que eu vou mostrar pra vocês nessa casa, porque a gente vai deixar essa casa do jeito assim, o antes e depois, dessa casa vai ser surreal. Sem contar também que eu tenho medo, né, de dormir em casa muito grande, cheio de cômodo. Gente, eu morro de medo. Eu falei, não, eu quero uma casa que não seja tão grande, mas também não tão pequena, uma casa espaçosa. Mas que não seja gigantesca, porque eu, eu tenho medo, gente. Até hoje eu tenho medo de ficar sozinha em casa, então não pode ser muito gigante a casa. Então, essa casa tá proporcional pra nós, sabe? Tá do, tá, tá do jeito certo, tá no ponto, sabe? Tá, tá na medida certa pra gente. E é isso, eu espero que vocês acompanhem aí os próximos vídeos, os próximos capítulos dessa novela mexicana. É isso, meus meu Não esquece de deixar o like de vocês aqui embaixo. Um beijo, eu amo vocês demais. E até o próximo vídeo.